Luísa, Anderson e Américo foram convidados a comparecer à sala do cirurgião-chefe, que cautelosamente explicou. — Meus amigos, convoquei-os para esta reunião, tendo em vista que o estado clínico do nosso Ari é grave, mas não desesperador. Luísa exclamou algo muito de surpresa e angústia. — Nosso caro Ari... Continuou o doutor Renato. Como já expliquei há pouco, após examinadas todas as possibilidades de ajudá-lo, meus colegas e eu, em conjunto e por unanimidade, decidimos por indicar o transplante como hipótese mais indicada. Então, interveio Anderson, aflito, haveria outra forma de tratamento? Chegamos a pensar numa cirurgia reparadora para a retirada de parte do coração, segundo técnica recente desenvolvida por um brilhante colega nosso, brasileiro. Esse procedimento vem sendo indicado para os casos em que o coração está com um volume aumentado em demasia, incompatível com a caixa torácica, como, aliás, ocorre com o Ari. Mas, infelizmente, há outros danos do coração de Ari, comprometendo o órgão por inteiro, e tal cirurgia não resolveria o problema. Mas, doutor Renato, estive pensando e pergunto ao senhor, se meu marido não se submeter a esse transplante, o que pode acontecer? Estará conosco por algum tempo, difícil de ser dito quanto, e, assim mesmo, desde que mantido sob estreitos cuidados médicos, isto é, praticamente permanecendo internado com monitoração e vigilância médica permanentes. Luísa não conseguiu impedir o choro. — Dr. Renato, falou-lhe o Dr. Américo, até então só ouvindo. Com sua permissão, eu pergunto e gostaria que o senhor nos informasse... Qual a chance de o transplante ser efetuado? O tratamento extremamente respeitoso demonstrava quanto o cirurgião era conceituado entre seus pares. Esse é o maior obstáculo. Doadores, por isso os convoquei. Como sabe, a lei federal regulando o assunto, estabelecendo normas rígidas em todos os passos dos transplantes, a começar pela retirada do órgão do doador em potencial. Sim, sim, conheço a lei. O que peço ao senhor, por gentileza, é uma estimativa de espera na fila. Nada posso adiantar. Os receptores são muito mais numerosos do que os doadores. A fila de receptores é estritamente fiscalizada pelas autoridades, contudo, muitas são as doenças de atendimento, a começar por duas não excludentes, a urgência do paciente em receber o órgão e a compatibilidade com o órgão disponível. Há casos de pacientes que, infelizmente, mesmo nos primeiros lugares da lista, vêm a óbito pela ausência do órgão compatível. Entretanto, outros recém-ingressados são logo atendidos, somadas às características da necessidade e da disponibilidade. Anderson interrompeu. Doutor Renato, não sei se o senhor pode nos informar, mas gostaríamos de saber quanto tempo de sobrevida meu pai terá se realizado o transplante. Estimativamente, em média pelos dados estatísticos atuais... A medicina considera possível um período de 10 a 15 anos. Recompondo-se, Luísa murmurou. O Ari precisa ser operado com urgência. Devo acrescentar, disse o doutor Renato, que a cirurgia de transplante é sempre de alto risco, pois o novo coração é considerado pelo organismo do receptor como um invasor. Assim, os procedimentos para conter a rejeição, tentada permanentemente pelo sistema imunológico do organismo, têm também que ser permanentes. Em outras palavras, desencadeia-se um combate entre a defesa natural do paciente e os efeitos imunossupressores das drogas, tendentes a causar algumas sequelas. Sopesando a reação de cada um dos três ouvintes, aduziu... Graças a Deus, contudo, com as técnicas atualmente desenvolvidas, têm sido raríssimos os casos de óbito durante ou logo após a operação. Chamando a secretária, o doutor Renato passou-lhe instruções e, enquanto era servido um cafezinho, logo retornou com um documento que a auxiliar preparou. Dirigiu-se a Luísa e explicou... Esse é o outro motivo pelo qual os convoquei a retornarem à minha presença, pois temos aqui uma declaração para a apreciação da senhora. Luísa apanhou o papel e leu. Assinando-o, declarava estar ciente do estado clínico do marido, bem como ter sido informada com detalhes das possibilidades de tratamento e cura. Com relação ao procedimento médico, Concordava com a indicação da junta médica, isto é, com a realização do transplante cardíaco. Deveria ainda declarar a opção de manter o marido no hospital ou no lar, sob supervisão da junta médica, até a realização da cirurgia. Luísa leu por três vezes aquela declaração. Passou a Anderson, que também se demorou em lê-la. Finalmente, foi entregue ao doutor Américo, que a leu de um golpe. Quando os três se entreolhavam, o doutor Renato adiantou. — Não decidam sem antes pensar bastante. Embora Dona Luísa seja a responsável e a única a assinar, sugiro que troquem reflexões. Vou sair por uma hora e logo retornarei para saber a decisão de vocês. Aos três não passou despercebido que o médico cercava-se de amparo legal contra surpresas desagradáveis, expondo que a operação trazia riscos nem sempre possíveis de serem evitados, com quanto a reconhecida competência de toda a equipe. Desacostumada a tomar decisões cruciais, Luísa não conseguiu controlar-se tão logo se viu a sós com o filho e com o médico da família, entrou em pranto convulsivo. Anderson vinha fazendo tremendo esforço para manter a calma, mas, colocado diante de tão terrível quadro, igualmente se entregou ao desespero. — O que foi que fizemos para merecer isso? O doutor Américo, solidário, mas controlado, sugeriu... Vamos fazer uma prece pedindo a Jesus que ampare o Ari e que nos assista também? O silêncio de Luísa e Anderson funcionou como concordância. O sagrado nome do Mestre Jesus, pelos lábios de Luísa e de Anderson, há meses não era pronunciado, demonstrando que não visitava suas almas nem mesmo em pensamento. Américo, em sentida oração suplicou Mestre amado, permita que sejamos abençoados pelas tuas luzes e pelo teu amor. Em primeiro lugar, pedimos pelo nosso irmão Ari, ora atravessando dura expiação, mas abençoe-nos também, inspirando-nos em nossos passos nessa difícil quadra de nossas vidas. A prensa de Américo evidenciava com clareza solar que ele se irmanava aos momentos críticos de toda a família. Comovidos, Luiz e Anderson abraçaram-no em lágrimas. Uma grande paz agora sim visitou a todos, em especial Luísa e o filho, reconfortados por energias espirituais que lhes foram dispensadas por protetores espirituais em atendimento à prece. Bem que Jesus recomendou que, quando estivéssemos aflitos, fôssemos até ele, pois nos consolaria. Pena que quase sempre nos esquecemos dessa bênção.